O próprio Papa colocou à Igreja estes temas como, e dizendo, primeiro, que antes de mais essas pessoas precisam de ser acolhidas. Isso é, isso é verdade clara. Jesus nunca recusou ninguém por, por, por nenhuma dessas questões, para já nem se ponham essas coisas nem se nesse tempo, nessa linguagem, mas hoje temos, temos questões destas, questões novas, que o Papa Francisco diz não busquem simplesmente soluções do passado para, as, para os problemas de hoje, não vai dar certo. Agora, e nós temos questões destas que não podemos verdadeiramente ignorar. Quando nós temos, sabemos que uma grande parte dos, dos casais, também de, dos matrimônios que se fazem na igreja, acabam em separação. nós não, não pode ser. Então essas pessoas são são são, bondes, são simplesmente postas fora. Portanto, e a questão que o caminhos que o papa próprio, o papa Francisco, foi abrindo nesse sentido sobre as questões do matrimónio, e precisam de ser repensadas e, e ajustadas, mas não é simplesmente uma questão de direito. Aí trata-se, sobretudo, de uma abertura para com as pessoas, fazer as donas a fazer um caminho de verdade e de discernimento sobre a sua própria vida. Isto é aquilo que o, Papa, o, Papa, o, Papa, o próprio Papa Francisco diz. É, para, que, para que cada um se realize a seu modo e na medida da, da sua possibilidade. A Igreja não, não é uma Igreja só de gente perfeita. É de gente que às vezes tem, vive situações das quais até não, uma solução simplesmente normal não chega. Então tem de fazer aquilo que aconteceu no Evangelho. Tiraram, tiveram de descapotar a casa para que um doente chegasse à beira de Jesus. E isto é importante. É encontrar soluções novas e para essas soluções novas é preciso desestruturar algumas coisas para que se encontrem caminhos novos.